Vamos dar uma olhada no Bitcoin que continua aqui agora dentro desse triângulo. Será que a gente vai romper para cima? É sobre isso que eu quero falar aqui e focar no vídeo de hoje. A gente vai olhar também aqui a SP500, o índice do dólar, comentar aqui também sobre os principais pools aqui de liquidação para o Bitcoin no curto prazo, tanto na BitMEX quanto na Binance. Também comentar os indicadores de sentimento que estão bem interessantes aqui também. Então, bora lá para a análise de hoje. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, antes de mais nada, deixa aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal, está sempre acompanhando aí, comente também o que está achando do mercado, para mim é muito importante saber a opinião de vocês aí, tá? E participem dos grupos aí, tá pessoal? Tem um grupo do Telegram aqui que são mais de 10 mil membros, aí, então participe, link aqui abaixo. Também tem um Orca Sinais para quem está aí de olho nas altcoins, tem sempre oportunidade boa no mercado, beleza galera? Então, eu vou falar do Bitcoin aqui, ó, que está nesse, nesse triângulo. Né? Na verdade, eu falei para vocês no último vídeo. Né? A gente está aqui formando é, o triângulo que era pequeno, virou maior, pessoal. Isso aqui é complicadinho aqui, tá, porque é uma figura gráfica que vai começando a mudar aqui. Né? A gente tinha, uma, inclusive, essa linha aqui agora, antes aqui, nessa região, mais ou menos. Então, a gente rompeu esse triângulo aqui para... Pra para baixo, retestou essa região que era um suporte, virou resistência, né? É, fomos, então, é complicadinho, tá? Essa, e esse padrão aqui provavelmente vai virar um outro padrão, que a gente pode virar um canal, pode virar um canalzinho de alto aqui também, ó, essa linha, tá? A gente pode acabar virando um canalzinho de alto aqui, tá? Então, uh, um pouquinho complicado aí, tá? Vou dizer para vocês, é um pouquinho complicado, então, a principal dica que eu tenho para vocês aí agora é trabalhar com alvos curtos, tá, galera? Acho que isso é importante, não querer acreditar que o Bitcoin vai simplesmente aqui. vou comprar aqui nessa região, e Bitcoin vai buscar aqui de novo retestar regiões lá dos 34 35 assim tão rápido, tá? Então, eu acho que vale a pena pelo menos buscar fazer parciais aí para não uh, tomar stop à toa, tá? Porque aqui nessa região aqui vai ser bem complicado, está no padrão aqui. Eu até diria, tá, que a gente voltaria para um padrão de acumulação de cofre. eu já comentei para vocês em outros vídeos do canal, que também, tá, que tem alguns exemplos também de padrões de acumulação. Vou deixar esse link aqui desse conteúdo inclusive aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então, Uh, basicamente aqui vai ter as baleias, né, os, as baleias querendo uh, sair e entrar no mercado, tá? Então eles vão usar a liquidez do pessoal para poder né, uh, é, vender quando tiver todo mundo aí, uh, querendo comprar e, e comprar quando tá todo mundo vendendo, né? Eles vão basicamente usar a liquidez aí da galera e jogar né, o preço contra eles aí para estopar né, e ir liquidando essa galera para eles acumularem o máximo de Bitcoin, tá? Basicamente como vai ser aqui agora é, essa região, então não vai ser tarefa fácil, honestamente para vocês, tá? não vai ser muito fácil aqui operar, então moderem aí, tá? A primeira dica é moderar com capital aí, não entrar muito pesado nessas operações, nem muito alavancado, tá? Porque é complicado, galera, tá? Eu acho que vai ser um pouquinho é, difícil, tá? Então, uh, lembrando aqui alguns pontos importantes que eu quero falar pra vocês, tá? Nessa... Até tive um comentário no, no vídeo anterior falando que... Uh, eu comentei que o Bitcoin poderia lateralizar aqui em regiões, né? Essas regiões dos, dos 24 aqui até os 34 aqui, né? Eu falei, pra, eu falei sobre isso e o pessoal até comentou, pô, mas como assim isso é lateralização para o Bitcoin? Cara, isso é uma é uma, uma acumulação, lateralização para o Bitcoin, pode podemos fazer isso aqui, tá? Isso que pode durar um tempão, pessoal, tá? Então, a gente não sabe, o mercado está bem incerto aí, tá? Então, vai depender muito também desse pequeno, do mercado macro, no caso, que a gente vai ter que acompanhar, tá bom? Então, para mim, o Bitcoin pode, sim, ficar aqui lateralizando em regiões aqui, fazer uma amplitude aqui de 10 mil dólares aí, com certeza, isso aqui é possível acontecer, tá bom? Então, tome cuidado aí, tá? Operem com um capital que vocês podem é, né, arriscar e né, mão pequena, alvos curtos, pessoal, e sempre buscando fazer parcial, tá? Acho que isso é bem importante. Tá bom? Um, então, vamos lá, galera. Primeira questão aqui, tá? Comentei para vocês, de novo, só, re só repetir aqui, entrando um pouquinho em níveis maiores, tá? A gente tem aqui ainda esses gaps da, aqui da CME, tá? Então, esses gaps aqui que eu comentei pra vocês nos vídeos, a gente tem gap aqui nas regiões próximas dos 34.300 aqui, ó, 34.400, tá? Até a região aqui dos 35 mil dólares. Tá? Então tem esse gap aqui e também para baixo a gente tem aqui dos 25.300, que a gente buscou exatamente em cima aqui, ó, bateu em cima a linha da tá? CME. Até a região aqui dos mil Opa, desculpa! Uh, 23.800 dólares. Temos gaps aí, tá? Então não me surpreenderia o Bitcoin ficar aqui, pegar aqui embaixo, pegar aqui em cima, tá? Isso aqui não, não me surpreenderia nem um pouco, tá, galera? Então, vai depender muito do mercado. Se o mercado ficar nessa lenga-lenga aqui do SP500, né, não decide para onde vai, uh, pode, pode ficar complicado, tá? Então, uh, moderem a, a exposição de vocês aí também. Eu acho que é bom a gente avaliar, ter um pouco mais de certeza aí. Né? Eu estou me expondo aos poucos, não, eu digo que o preço vai corrigindo aí. Uh, expondo, mas se tem oportunidade para poder vender também, eu vou estar tá botando dinheiro no bolso, tá, pessoal? Basicamente isso que é a estratégia que estou fazendo aqui agora, tá? Não tem muita opção, não. Então, temos aqui esses gaps de SME, fiquem atentos aqui, tá? Bom marcar no gráfico de vocês aí. Uh, inclusive, eu quero ver se eu deixo esses gráficos importantes aqui no, no, na live que eu tô deixando perpétuo aqui no canal, tá? Vou botando uma live com os principais gráficos. E vou botar também nessa live que está rodando, inclusive, agora aí. Uh, eu vou botar os principais gráficos com, com dicas aí também de regiões importantes, tá bom? Então, participem dessa, dessa live aí. Eu vou ter sempre mudando ela, botando gráficos novos, inclusive aqui com esses indicadores de, né, de pool de liquidação, todos os indicadores aqui que são indicadores premiums aqui, vou estar colocando disponível para vocês olharem também, tá bom? Então, galera, gap esse meio é importante, tá? Outra coisa importante que é bom vocês acompanhar aqui, os níveis de CPR, tá? CPR mensal, pivô aqui, mensais do, do Bitcoin, tá? Então, esse aqui, ó, esse, esse é o indicador que eu uso, CPR by QGS, então a gente tem alguns níveis importantes, tá? Então, aqui para mim, ó, essa região aqui dos, dos 24 mil, aqui, ó, 24 mil... Um, e 385 aqui, a gente tem um suporte aqui, seria o último suporte aqui do CPR tá? mensal. A gente está aqui no dia 20, né? Então, vamos ver se o Bitcoin consegue manter o suporte nessa região aqui. E temos aqui agora, já como, já como resistência, aqui, essas regiões aqui dos 31 mil dólares e também a região aqui dos 34.300, tá, galera? Então, para mim, aqui, para uma, uma compra mais conservadora para o Bitcoin, eu acho que valeria a gente avaliar aqui a região rompendo os 31 mil dólares. Tá? A gente vai ter um. Uma compra aqui, de acordo com a análise técnica, um pouquinho mais conservadora se assim, a gente manter um suporte nessa região do 31, tá bom? Então, isso é importante. Mas lembrando aqui também, ó, só lembrando vocês também, que a gente tem esse, esse possível formação de canal também, tá? Por isso que eu falo para vocês botarem aí ó alvos curtos tá pessoal a gente pode formar um canalzinho para Bitcoin em cima tá então por mais que a gente tenha aqui ah podemos romper fazer um suporte aqui mas tem que cuidar porque a gente pode ter acabar batendo nessa linha de cima e formar um canal para o Bitcoin então eu botaria alvos bem curtos aí né é isso que eu tô fazendo aqui agora tá basicamente é a minha estratégia uh, mas não não não querer que o Bitcoin vá lá buscar a região dos 34 assim porque a gente não tem como saber tá pessoal tem muita variável aí no meio tá um pouquinho difícil. Então, para mim aqui a região dos 31 é importante, tá? Um, um suporte aqui agora seria uma compra um pouquinho mais conservadora pra gente poder buscar essa região próxima aqui dos 32.500 aqui, seriam esses, essas regiões acima aqui, tá? É o que eu estaria de olho, tá bom? É, nesse momento, pessoal, não tô, apesar de cada dor de sentimento estarem bons aqui, não tô me expondo tanto aqui nessa região, tá? Porque a gente tá numa região de resistência ainda, tá bom? Uh, e para mim a gente pode fazer uma madilha pro Bitcoin que eu comentei para vocês nos últimos vídeos, tá? Essa madilha para mim tá aqui ainda aberta, é importante vocês acompanhem isso, eu vou comentar aqui para vocês também, tá bom? Então, vou tirar aqui o CPR para a gente dar uma olhada nesses, nesses pontos. Um, então, qual que é essa armadilha, né, pessoal? A gente acabou aqui, né, eu tinha botado algumas ordens de compra nessa região aqui, ó. eu mantei, comecei pra, comentei para vocês sobre a, na última análise sobre isso, né, eu botei ordem de compra aqui a, nessas regiões aqui, ó, dos 28.300 para baixo, que não foi pegar, tá? Essas ordens de compras aqui, ela, elas não pegaram, tá? E a gente acabou mantendo o suporte aqui nesse fundo anterior. Tá bom. Então é possível sim que o Bitcoin vá aqui ainda pegar essas, essas regiões aqui, tá Tem, temos níveis de, de pool de liquidação aqui tá dos um, longs aqui nessas regiões até a região dos 28.100 dólares, tá bom? Então, pessoal, se a gente voltar aqui para o gráfico, dar uma olhada no gráfico aqui agora, tá? É, a maioria das pessoas estão comprando aqui nessas regiões e vão comprar, na minha opinião, tá? Vão estar tá comprando... Estou falando só análise técnica aqui agora, tá? Vão estar tá comprando aqui níveis de Fibonacci, enfim. Essas pessoas, é, elas vão estar tá botando stop aonde, pessoal? Onde é que vocês acham que vão estar tá botando stop aqui? Né? Dois segundos, vocês pensarem. Onde vai estar tá o stop dessas pessoas aqui? Elas vão botar o stop aqui embaixo, ó. Nessa região aqui, os 28.500, vão estar tá postando stop aqui embaixo, Tá? Então, o que acontece? O mercado vai que pega esse stop dessa galera, né? liquida o pessoal que está aqui embaixo também, né? para depois continuar uma possível alta. Esse é o cenário que eu estou aqui mais de olho, tá? Não é quer dizer que vai acontecer, mas é o cenário que eu estou bastante de olho aqui agora no curto prazo. Então é possível o Bitcoin vir aqui pegar, tá? Isso aqui é bem a cara do Bitcoin mesmo. Estou aqui nesse mercado há bastante tempo. O Bitcoin faz exatamente isso, essas armadilhas. pegar aqui, stop essa galera. E é onde que a gente tem que estar tá, aqui? Na verdade, não, no caso eu deveria estar tá aqui comprando, pessoal. Tá comprando junto com as Baleias que vão estar aqui junto, né? estopando essas galeras aqui, fazendo, forçando elas a, a, no caso aqui vender, né, a mercado aqui, tá? Então essa é a região que eu estou de olho, tá bom? Para me expor mais ainda, então estou com as minhas ordens posicionadas aqui tá? A exposição pequena nessa região, pessoal, muito pequena, porque uh, não, não acredito muito, tá? Apesar de... Os indicadores sentimentais tá muito bons, eu vou comentar pra vocês sobre isso, tá bom? É... Eu não gosto de estar comprando numa região de resistência, não, tá? Eu prefiro comprar em regiões aqui que a gente tem, que a gente vai ter esse galera forçando aqui a, ven a vender, tá bom? É isso que eu estou aqui de olho. E o stop, eu comentei para vocês que eu estou botando stop dessas, dessas regiões aqui, eu botaria stop ali na região próxima dos 27.100 dólares, tá? um stop meio longo, é né? um stop aqui de mais ou menos, deixa eu ver, é um stop de quanto aqui? Se medir, preço médio aqui, daria um stop de, ó, é 4%, tá, pessoal? Não acho ruim, Tá? Não acho ruim, não. Então, eu continuo com essas ordens posicionadas aqui, tá? basicamente isso, e daí eu vou valendo alvos aqui para cima baseados nos níveis que eu comentei para vocês: tá? 30.500, 31.000 dólares e lá os 32.000 e um, 32.500 também, tá? que são os níveis que eu estou de olho. Beleza? Então, pessoal, é, para o Bitcoin no curto prazo é isso, tá? apesar de cada dois sentimentos serem bons, eu vou comentar para vocês aqui agora. Tá, eu vou estar me posicionando mais abaixo, já estou posicionado aqui, na verdade, tá, porque a gente pode sim ter esse, ter esse rompimento, mas posição muito pequena, muito pequena mesmo. Tá? Eu vou me expor mais nessas regiões aqui abaixo. Essa aqui é a minha estratégia. tá Porque nessas regiões aqui de, que a gente vai estar acumulando, né, é, o Bitcoin vai buscar esses níveis de liquidação importantes. Tá? Tanto aqui na BitMEX, quanto também na Binance a gente tem aqui agora né, pools de liquidação para baixo. Tá? Então, para mim, o Bitcoin poderia pegar essas, essas, esses níveis aqui antes de dá uma, uma, dá uma, subida, tá, pessoal? Então é o que eu imagino aqui que pode acontecer, tá bom? Então, o é um cenário que eu tô acreditando, tá, mas como a gente viu aqui, ó, o indicador de sentimento tão dando uma melhorada, né? Tão dando uma melhorada boa. É, a gente vê que o Long Short Wage caiu para baixo de 1, né? A gente está aqui agora na região de 0,995, tá pessoal? Com o Open Painter subindo também, tá? Então não dá para querer aqui sair vendendo, shortando Bitcoin, tá? Eu achei bem arriscado shortar nessa região. A gente está numa resistência aqui agora, né? Nessa resistência aqui agora do triângulo, Mas eu acho shortar aqui Bitcoin um pouquinho arriscado, tá? Então não estou fazendo isso. É... Também não aconselho. Eu vou estar tá comprando regiões aqui abaixo onde a gente pode possivelmente estopar essa galera aí, né? Estopar e liquidar essa galera, tá bom? Então, é isso, galera. Na medida que o preço for corrigindo aqui, tá? Corrigindo aqui agora, eu vou começar a avaliar aqui as liquidações, tá? A começar a liquidar muita gente aqui, ó, uh, boas liquidações de, de longs, eu vou me expondo mais, tá? No mercado, tá? vou me expondo mais, mas eu vou estar mais de olho para me expor nas regiões ali dos 28.300. Por enquanto, é a, é a minha, minha análise de curto prazo é essa, tá bom, pessoal? Então, só para mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo aqui agora, tá? Eu acho que vale a pena vocês ficarem de olho. É, muda muito aqui, é, muda bastante aqui, tá? Bem, isso aqui é bem é, dinâmico, tá, pessoal? Mas se vocês acompanharem as liquidações aqui, né? Esses gráficos também aqui da, da, da High Block me ajudado bastante aqui a fazer bons trades nessa região, tá? Realmente é muito difícil operar aqui nessa região sem ter aqui algumas informações como essa, tá? Então, para mim, o Bitcoin pode pegar aqui essa região dos 28, 2800, até depois voltar a subir aqui até os 34, onde tem, a, gente, a gente tem esses gaps aí, tá? E mais adiante lá, acredito que o Bitcoin pode sim perder uh, o fundo anterior, tá, galera? Testando uh, as regiões abaixo, tá? Inclusive, aqui a gente pode ver que tem uma, essa, essa a média de 200 semanas, tá? Que, inclusive, aqui eu acabei comprando a média de 200 semanas exponencial, tá? Eu boto as duas aqui, uh, porque ela tem, dá um suporte também legal aqui, a média de 200 semanas exponencial, mas a gente pode ver aqui que essa média de 200 semanas está aqui agora, na região dos 21.900 dólares, tá? Então, para mim, essa média que ela vai subindo, né? Vai subindo aqui junto com o preço e para mim o, o, o Bitcoin pode aqui dar uma acumulada nessas regiões aqui ó até encostar nessa média de novo, tá galera? Então para mim ela, a gente pode sim perder o fundo anterior, não estou descartando essa... essa... Essa hipótese aí tá então vou estar tá acumulando nessas, nessas regiões quando a gente começar, né, a, a, a beirar sempre essa média aqui, tá? A média de 200 semanas que tá aqui agora próximo dos 22 mil dólares, tá? Mas para mim, a região dos 24 já seria uma boa, seriam boas regiões para gente se expondo aí no Bitcoin, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse aqui é o, é o curto prazo para o Bitcoin para vocês, tá? Eu acho que é basicamente isso que eu tinha para falar. Um... Só comentar para vocês sobre a SP500, que tá aqui querendo fazer um fundo duplo, tá? Isso aqui é importante. Uh, vamos ver se não vamos perder esse fundo aqui na região dos 3850 aqui pontos, tá? Então, eu tô de olho aqui nessa região. É bom botar um alarmezinho aqui também para vocês, ó. Tá? O Bitcoin tá segurando bem, mesmo a SP500 corrigindo aqui, o Bitcoin está segurando legal. Então, é bom botar um alarme aqui para operações aqui de, de, de long aí, tá? Mas me parece que o Bitcoin vai buscar essa região dos 28300 para baixo, até os 28100. Tá, para depois uh, sim aí, voltar a subir, que tá? eu estou mais de olho, mas vou estar tá com o meu alerta aqui também nessas regiões, mas seria lindo se as sp fizesse esse, esse, esse W aqui, tá pessoal? Seria muito bonito esse W aqui acompanhe. Tá? Vamos ver é, um pouquinho cedo para falar. O índice dólar, dólar né, ele deu uma boa corrigida, né? Então, inclusive, essa região que era uma região que era, que era resistência, a né? região aqui de 103,9. Uh, desculpa, que era, que, que era pra virar suporte, né? E acabou virando resistência de novo, né? Então a gente rompeu para baixo aqui agora e virou uma resistência, tá pessoal? Então, pra mim, temos que acompanhar aqui agora, né? Pode ser que a gente comece a fazer uma correção aqui para índice do dólar, seria muito bom, tá? Essa correção viesse, tá? A gente tá numa região importante, né? Eu já comentei pra vocês em outras análises aí mais de, de longo prazo, a gente pode até passar aqui rapidamente, puxar o gráfico aqui de uma semana. Cadê o gráfico de uma semana aqui? A gente está numa região. Opa, deixou de um mês aqui, um pouquinho difícil, uma semana. A gente está numa região muito importante aqui, ó, tá? Que agora a gente está perdendo, né? A gente acabou, ó, a gente acabou rompendo para cima. Isso aqui acabou virando um falso rompimento, né, pessoal? Porque a gente não manteve suporte suporte. Então a gente está aqui agora retornando para dentro dessa região aqui, que é a região, eu diria, é, que nos deixa mais bullish com o mercado, tá? Enquanto o índice do dólar começar a corrigir. Tá? Quanto mais eu corrigir aqui para a gente, melhor, tá, galera? Melhor para as criptomoedas, melhor para as 500 tá bom? Então, é isso que eu estou de olho. Acompanhe aqui o gráfico do índice do dólar. É bem importante, tá? Eu vou deixar de novo aqui nessa live que eu estou rodando sempre aqui no canal os principais gráficos. Eu vou estar tá aprimorando ela também. Se vocês tiverem sugestões, deixem nos comentários aqui, por favor, para mim. Comentem também no grupo Telegram. E a gente se vê aí amanhã para mais uma análise, então, do Bitcoin, galera. Então, é isso. Muito obrigado. Até amanhã. Valeu.